E você, o que faz para melhorar os seus resultados? Certo dia caminhavam por uma zona rural o mestre e o seu discípulo e de longe avistaram um pequeno sítio. Curiosos, eles se aproximaram do local e se depararam com uma casa de madeira, ruas sem calçada, não havia árvores, apenas cinco pessoas, o pai, a mãe e seus três filhos, todos vestidos com roupas sujas e rasgadas. O mestre, então, curioso, se aproximou do pai e perguntou, Ora, pela região eu não vejo nenhum tipo de possibilidade de emprego e nem de comércio. Como você faz para sobreviver? O homem então respondeu para o mestre, eu tenho uma vaquinha que nos dá litros de leite por dia. Deste, a gente leva para as regiões próximas em troca de outros alimentos, fazemos coalhadas e queijos, nos alimentamos e vendemos para a nossa sobrevivência. O mestre então agradeceu a resposta, contemplou por alguns instantes aquele lugar e na hora de ir embora deu a ordem para o seu discípulo, jogue a vaquinha naquele precipício. O discípulo, espantado, olhou para o mestre e disse, Senhor, mas eles acabaram de dizer que a vaquinha é a única fonte de sobrevivência deles. Sem obter a resposta do mestre, o discípulo, então, teve que acatar a decisão. Levou a vaquinha próxima do precipício, a empurrou e a viu morrer. Passado alguns anos, o discípulo, pensando naquela cena que não saía da sua cabeça, resolveu largar tudo o que havia aprendido até ali e visitar novamente aquela família. Contar tudo e saber como poderia ajudá-los. Lá chegando, ele se deparou com um outro tipo de sítio. Uma casa maravilhosa, com muro, carro na garagem, árvores floridas, crianças brincando. Ele correndo, então, se deparou com um caseiro da casa que o recebeu de forma simpática. E ele perguntou, o que aconteceu com aquela família que morava aqui anos atrás? O caseiro respondeu, ora, é a mesma família que mora aqui. Ele então saiu correndo para dentro da casa e se deparou com o pai daquela família e perguntou O que aconteceu aqui nesses anos? Como você chegou ao sucesso? Aí o homem respondeu Ora, há quatro anos eu tinha uma vaquinha que nos dava leite e era o nosso sustento. Depois que ela morreu ao cair do precipício, nós tivemos que buscar dentro de nós outras habilidades para sobreviver e chegar ao sucesso. O discípulo então olhou pensou e falou, "É, às vezes precisamos assumir certos riscos para chegar ao sucesso. E eu te pergunto, e você, o que faz para melhorar os seus resultados? Pense nisso e até o próximo Chá de Reflexão!